Olá, eu sou Lazel Dovor, sou economista, professor é, da PUC de São Paulo, um colaborador antigo é, do Instituto Paulo Freire, mas também colaborador é, nos bons tempos do é, do próprio Paulo Freire. Né? Eu conheci ele na, no Recife, no tempo 1963, tempo de a, a raízes da, das lutas, as primeiras aulas de de alfabetização, depois, como exilados na Suíça, ele estava no Conselho Mundial das Igrejas e mais tarde em programas da África. Né? Eu trabalhei sete anos na África, o Paulo Freire, em particular, na Guiné-Bissau, ajudou ali a montar programas de alfabetização. E depois, voltando ao Brasil, é, junto com ele aqui na na administração da Luísa Arundina, na prefeitura de São Paulo, é, tive a honra de prefacear um, um livro dele, é, a pedido dele, a, o livro chama A Sombra dessa Mangueira. Enfim, é, eu tô chamando isso porque é muito importante resgatar uh, o legado de Paulo Freire manter essa chama acesa tá isso aqui é uma uma visão humanista da sociedade uma visão decente da sociedade uh, a, a gente apoiar to, todos os processos eu coloquei aliás no no meu Face o, uh, três minutos do, do Paulo falando sobre uh, a lógica do do sistema da ditadura, só no meu fez deu 4 milhões e de, meio de, de acessos. Tem muita gente sensível a, a, essa, a essa mensagem, uma mensagem que é essencialmente democrática, decente, de redução da desigualdade e de respeito na sociedade. Vale a pena você se associar, tem muita gente continuando esse trabalho, o Instituto Paulo Freire tem desenvolvido iniciativas muito importantes, eu recomendo que vocês apoiem. Né? Grande abraço.